Logo escalador, já fiz a avaliação das botas da Adidas, modelo T-Rex, voltada para caminhada e trekking da marca. Hoje, a bota vai ser testada num dia ensolarado, porém, ela já foi testada em um dia de chuva. Vamos ver hoje como que ela se porta num dia de sol. Uma das grandes vantagens da, do modelo T-Rex é que ele já vem com górtex. Vortex é uma película aplicada no tecido que permite que o seu pé respire e ao mesmo tempo o tecido fique impermeabilizado. Outra vantagem da, da bota T-Rex é o sistema de amarração da bota, que não tem cadarço. Na verdade são fios em que você puxa, ajusta ele, ele tem uma presilha e já fica, já fica mais ou menos preso. Uma outra vantagem é o travamento do tornozelo. O travamento do tornozelo ele é bem rígido aqui e não permite que você dobre o seu pé. Uma outra vantagem da bota Terrex é que a parte da frente permite que os seus dedos fiquem bem abertos. Ele não fica apertado como alguns modelos. Eles ficam bem abertos, te dando uma sensação maior de conforto. Uma outra característica dessa bota é o sistema Traxon da Adidas. O que é o sistema Traxon? Ele permite que a bota se adapte à sua pisada, gastando por inteiro todo o solado. A borracha da Terrex, ela se mostrou bastante resistente em todas as caminhadas que a gente fez, além de possuir um sistema de amortecimento que não é muito comum em alguns modelos concorrentes dessa bota. Uma outra característica dessa bota é que a língua dela é atada no, no corpo da bota, ou seja, aumenta a capacidade de impermeabilidade no caso de você atravessar um sistema alagado. da avaliação das botas de caminhadas T-Rex da marca Adidas as botas se mostraram até o momento muito confortáveis, especialmente no aspecto dos dedos, que eles ficam mais, mais separados, não ficam tão juntinhos, a bota também ela não esfriou nem esquentou o meu pé em demasia, para você ver toda a avaliação completa das botas T-Rex, leia no blog de Escalada blogdescalada.com